Oi, gente, tudo bem? <risos> Mais uma live hoje, né? Gente, hoje a minha convidada é a Suzana Lima. Daqui a pouquinho eu vou chamar ela, tá? Mas deixa eu apresentar primeiro. É, ela é maquiadora, tem alguns anos já. E ela, além de ser maquiadora, ela também trabalha com a parte de cabelo, tá? Tá? E ela é especialista em noivas. E o que que ela vai contar para nós hoje, né? Eu quando eu convidei ela para participar do Varal de Ideias, eh, eu queria que ela falasse o que que ela tá fazendo nessa nessa nesse período aí de pandemia, porque ela tem fechado alguns contratos. E, e aí ela topou em vir aqui conversar, né, com a gente sobre o universo de de eventos, oi Célia, seja bem-vinda, sobre o universo de eventos e também falar um pouco sobre o que ela está fazendo, né? quais são as estratégias que ela está tá, tá fazendo para que, que o Instagram dela continue movimentado e não somente o Instagram, mas para que ela também feche negócios, né? E, e aí, ela super aceitou o meu convite, então, hoje, o varal de ideias é com ela, com a Suzana Lima. Eu já vou chamar ela, deixa só eu acenar aqui. É, gente, muito obrigada, sejam bem-vindas, Fabiana, Andréia, Célia. Meninas, se vocês puderem clicar ali no aviãozinho para chamar mais pessoas, se cada uma de vocês clicar ali e chamar 10 pessoas, a nossa live vai bombar. E, e eu tenho certeza que a Susana tem muita coisa para ensinar, porque o trabalho que ela está fazendo, que inclusive eu acompanho, é realmente sensacional. E para quem está chegando agora e não sabe o que, que é o Varal de Ideias, eu vou explicar rapidamente, tá? O Varal de Ideias é, foi um projeto que eu criei no começo do mês. Foi assim, me veio a ideia na cabeça, eu criei o projeto, chamei alguns profissionais para participarem. Porque a ideia era ter profissional aqui contando a história deles, contando o que é que eles estão fazendo, quais são as dificuldades que eles estão enfrentando e como eles estão passando por essas dificuldades. Então, a ideia era essa, para poder influenciar você que está aí do outro lado com essas ideias boas, com a parte criativa do que esses profissionais estão fazendo. E aí a gente já tá, já passamos da metade do projeto, ele começou no dia 1º, hoje já é dia 17, né? E a gente tá tendo live todos os dias, da, de segunda até sexta-feira. Vai ser um pancadão de lives até o dia 30 ou dia 31, se eu não me engano, tá? Deixa eu chamar a Suzana aqui, porque ela já entrou. Esperar ela entrar. Oi, Oi amiga! Oi, Tudo bem? Tudo e você? Seja bem-vinda! Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês. Que bom, amiga! Olha só. Tá me ouvindo? É... Tá me ouvindo tô, tô te ouvindo tá super bem. Ótimo. Olha, eu já te apresentei, tá? Mas é... eu queria que você também se apresentasse. Enquanto você se apresenta, eu vou fazer a minha parte e vou clicar no aviãozinho para convidar algumas pessoas ah, da minha rede, ótimo, tá? Isso. Então tá vai bom, se apresentando pronto. aí, tá bom? Tá bom, minha querida. <risos> Obrigada. Bom, meninas, meninas, de repente tem meninos aqui também, já estou vendo que tem homens aqui. É, a gente fala no mundo aí da maquiagem, da beleza, mas acho que é para todos, né? É, meu nome é Suzana, eu sou maquiadora, é, especialista em noivas Me especializei em noivas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso E eu estou há sete anos trabalhando nesse mercado É algo que eu amo fazer é, eu Trabalhei 15 anos na área de marketing e comercial E eu, eu sempre me realizei nessa área Porque eu acho, como a Josi deve falar para todos aí nós temos que ter na alma o vendedor, né? Em qualquer profissão a gente tem que vender o nosso produto, o nosso serviço. Mas é, eu era sempre apaixonada pela beleza, desde nova. E, e aí eu tive a oportunidade, um momento assim na vida, a gente chega à conclusão que não dá para protelar mais. E aí eu abracei. E eu estou aqui em Curitiba há sete anos, eu sou de Londrina. É, vim por transferência do meu marido que ele veio trabalhar aqui e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso né Josi é verdade amiga já convidei aqui quase todo mundo da minha rede Ai, que maravilha tá. tô vendo amigas minhas aqui chegando também que eu convidei que, bom. Casa, menina. que bom meninas que bom meninas sejam bem-vindas pessoal vamos falar sobre é, maquiadores é verdade deixa bem só eu atualizar aqui só vou atualizar o meu, o, meu, o meu computador, porque aí eu consigo responder e consigo ler melhor as perguntas aqui pelo, pelo meu computador, tá? Tá bom. É, Su, como que você iniciou a tua carreira? Da onde que veio a ideia? Porque você veio do... do Londrina não é tão interior assim, mas para quem mora, pra quem mora é em Curitiba... Mil... É, é, Mas para é, quem mora em Curitiba, é um pouco interior É que assim, é, Curitiba é três vezes maior que Londrina Então é 500 mil habitantes lá É uma cidade uhum. muito boa é, Recebe muita influência de São Paulo Que é a primeira que... É, que é muito mais próximo de São Paulo Então é uma cidade industrial é, Quem conhece Londrina sabe o que eu estou falando né? É maravilhosa uma cidade eu conheço também. de acolhimento mesmo lá, a gente tem essa, é, essa fama, né? E pé vermelho, por isso que eu falo assim, com R puxado. Mas isso nunca <risos> me incomodou, pelo contrário, eu gosto de ter esse diferencial, é da minha raiz. Então, eu trabalhei lá muito tempo na área comercial, como eu falei. e uhum. O que, que acontecia? Eu promovia uns eventos e trabalhava numa distribuidora de cosmético ainda. E que que eu, eu apresentava e tal, então eu tinha que estar muito bem vestida, é, com maquiagem. E as meninas achavam que eu ia no salão. Mas eu mesma que fazia. <risos> Nós não tínhamos aí essa potência que é o Instagram, o Face, que tem tutorial, nada disso. Mas tínhamos revistas, né? Então, eu comprava as revistas, eu acabava me produzindo através do que eu aprendia com isso. E com, é, como elas falavam isso para mim, eu comecei a me dedicar mais nisso, né? Ah, eu quero conhecer mais a maquiagem e tal. Quando eu vim para Curitiba, transferida, eu vi um mercado muito legal que era atendimento de noivas. Porque eu uhum. não queria trabalhar num salão... E também nem, é, vamos dizer assim, marcar um, uma convidada e ela não aparecer. Eu queria algo mais é, fixo, alguém que realmente assumisse aquele compromisso comigo. Então, eu vi que noiva é assim, ela quando te contrata tem um contrato por trás disso, ela, ela cria uma expectativa. Então eu falei, olha, esse é o mercado que eu quero atuar. Então foi assim que eu comecei, eu já comecei é, atendendo noivas. Uhum. E na Boa época, noite. Su... Oh, o pessoal tá uhum. entrando, né? Su, na época você já pensava eh, de ter algum diferencial... Ou você pensava só em fazer atendimentos? Você já sabia que era com noivas que, que você queria se especializar? Ou, ou no começo você tentou abordar um pouquinho de tudo? Porque é importante você contar Não, é... a, a essa tua experiência por causa das, das meninas que estão iniciando e de repente estão um pouco perdidas, né? Sim. É, isso, isso que você está perguntando é bem importante, Josi, porque assim... É, o fato de você que, é, querer ser maquiadora não quer dizer que você precisa ser uma maquiadora de noiva, né? Você pode trabalhar na área artística, é, com, por exemplo, eu tenho amigas que trabalham na TV, que elas fazem maquiagem dos repórteres, e, enfim... Então, cada um entra numa área, né? Eu tenho Sim, já referência, algumas amigas que só começaram dando cursos, se especializaram para ministrar cursos. Outras é, artística, aquelas maquiagens super artísticas, que, que de Halloween, sabe? Então, uhum. é, tem, tem é, profissionais que trabalham nessa área. Eu já... É, me especializei em noivas, então todos os cursos, por exemplo, quem quer especializar em noivas precisa buscar conhecimento em cursos direcionados a noivas, tá? Mas o que, que eu percebia no começo? É que as pessoas, os profissionais, ensinavam técnicas de maquiagem de noiva, tudo bem, é isso uhum. mesmo que a maioria procura. E por como, como que a gente entra no mercado? Não é fazendo uma maquiagem linda de noiva Não é conhecendo só a técnica Você tem que saber o mercado Você tem que conhecer o mercado Então isso demanda tempo Eu levei dois anos para conseguir conquistar isso Fazendo várias coisas né? Não sei se você quer que eu destrinche aí o que, que eu fiz para quem que fala? Tá. Uhum. Bom, é porque eu, eu recebi, olha, meninas, não desanimem. Você vai deixar gravada essa live? Vou, vou deixar. Ah, vou importante. Deixar. Porque quem tiver a oportunidade, assista depois. Porque é, eu falo assim, que muitas coisas não me falaram e que hoje eu falo, por exemplo, para minhas alunas. É, eu recebi muitos nãos. Eu pedi, eu passava, por exemplo, antes era mais o Face, então eu entrava em contato com cerimonialistas, dizendo que eu era maquiador, estava há pouco tempo aqui, precisava de uma oportunidade, um contato. Tinha algumas que nem me respondiam. Outras uhum. que respondiam, é, dizia assim: ah, eu já tenho meus contatos maquiadores da minha confiança. Então, gente, nada é, é fácil, nada é é assim, a gente já consegue entrar, aprendi, fiz o curso, vou fazer. Não é assim que funciona, demanda tempo. E eu tive essa paciência, sabe, Josi? Eu fui com cautela, eu fiz muito editorial, faço até hoje, hoje mesmo eu tava fazendo editorial. É, <risos> é porque você começa a criar um vínculo de amizade com, o, com outros parceiros, fotógrafos, é... Cinegrafistas, cerimonialistas, decoradoras E é um conjunto de pessoas, de profissionais Que um vão indicando o outro Ele uhum. conhecendo o teu trabalho Vendo que você leva muito a sério isso eu, eu, eu, eu, Embora eu seja muito brincalhona no meu Instagram Se tratando de noiva, eu trato com muita seriedade isso Então, é, era editoriais que eu fazia eu ia lá na porta mesmo de um fotógrafo, perguntava, como eu disse, recebi muitos não, mas assim, de 10, um falava assim, era ele que eu ia ser parceiro, entendeu? É, também eu moro aqui perto de Santa Felicidade, então todos os restaurantes de Santa Felicidade, é, aqui da região, eu fui atrás, eu ia lá, entregava o flyer, fazia um flyer com as minhas modelos, que não eram noivas, mas já tinha um texto, um, um estilo de maquiagem, produção, que eu faço para a noiva olhar e falar, ah, eu, eu me simpatizei, deixa eu conhecer a pessoa. Então, eu fiz parceria com o Madaloso, com o Dão Antônio, Através também, importante a gente falar assim, é, às vezes você tem um conhecido que trabalha ali dentro A minha prima, ela, o marido dela trabalha no Dom Antônio Então já foi uma abertura de ir lá conversar e deixar um flyer e participar dos eventos, mini-eventos deles Enfim, foi aos poucos e aí, quando eu comecei a fazer noivas, de fato, as noivas começaram a gostar do meu trabalho e elas indicarem uma para a outra, é, eu consegui é, entrar nas feiras, porque feira é muito legal, dá visibilidade, mas é um investimento muito alto. Então, é, para você entrar numa feira, o ideal é que você já tenha uma certa estabilidade já já conheço alguns profissionais para fazer uma parceria e entrar com eles nessa feira e não ir sozinho. Porque exige o quê? Uma decoração, né exige uma, uma estrutura que você vai ter um custo muito alto uhum. e não vai compensar. Então, por isso que eu falo, é por etapas. Se você respeitar etapas, ter a paciência, você chega lá. Mas... Você, se esse é o foco, você não pode ficar atendendo a ah, convidadas indo com uma colega para ajudar a colega, porque você nunca vai se tornar referência naquele público que você quer. Uhum. Então você acha que é, por exemplo, é, é, o, o ideal é a pessoa, a maquiadora ter um pouco de paciência e, e é, trilhando o seu próprio caminho devagar. Só que, só que ela como maquiadora e não ficar sendo ajudante, porque realmente eu via muito isso. Você sabe que eu sou maquiadora uhum. também, mas eu nunca cheguei a atuar no mercado. Eu dava aula, então era diferente. Uhum. Mas é. eu conhecia, eu conhecia o mercado também. E eu via que tinha muitas maquiadoras iniciantes, que não quer dizer que elas não sabiam maquiar, porque às vezes elas maquiavam muito melhor do que aquela profissional. É. Só que elas, elas acabavam sendo auxiliar das profissionais. Porque as profissionais não davam espaço de jeito nenhum. Ah, você quer, quer ser maquiadora? Tá bom, então você vai me auxiliar. Eu não sei até que ponto isso é louvável, sabe? Eu não sei até que ponto, é, Su, isso é de fato querer ajudar uma maquiadora iniciante. Porque eu não vejo isso muito como ajuda, uhum. sabe? Porque... É, mas... uhum. É que assim, Josi, na verdade, é, é, são coisas que a gente separa. A gente, Por exemplo, eu tenho algumas colegas que me ajudam e tem auxiliares, é diferente. Uhum. Auxiliares, ah, elas tá. querem uma renda, um freelance, elas, elas já trabalham durante a semana e, uhum. e já se prepararam para fazer um cabelo, preparação... Finalizar uma maquiagem. Então, isso nós profissionais de noiva precisamos, porque é, nós fazemos a noiva, a mãe da noiva, e precisa de um outro profissional fazer as convidadas. Então, isso a gente consegue separar. É, uhum. Eu participo de um grupo de profissionais que elas, uma ajuda a outra. Então, o que, que acontece? Eu pergunto para elas, olha, vai... você tem disponibilidade de tal dia, porque eu preciso para madrinha da noiva e tal, elas vão. Só que essas profissionais, elas estão há bastante tempo no mercado, eu já tomo esse cuidado também, e elas já também têm suas clientes e suas noivas. É, nós fazemos essa troca, sabe? Uhum. Quando isso acontece, quando você está falando, são inici é, mais iniciantes, entendeu? Aí a profissional mesmo começa a perceber que ela ainda não está preparada para fazer noiva. Mesmo ela uhum. querendo fazer Entendi Mas elas querem participar participar Para ir aprendendo Eu não fiz isso Eu, eu fiz ao uhum. contrário Porque eu entrei na maquiagem Muito mais madura, sabe, Josi? Não sabendo mais do que as meninas Mas eu já vim com uma carreira De, é, vamos dizer, marqueteira né? de, de, é, de marketing pessoal Marketing profissional eu já, eu já sabia construir tudo isso, que me ajudou muito, sabe? É, eu, muitas das vezes, é, nem eu acreditava naquilo que eu estava vendendo para as meninas, para as noivas. Eu falava assim: será que eu posso atender tudo isso? E descobria que sim, porque elas me falavam que elas tinham um dia maravilhoso, tranquilo. É, mais que eu seja uma pessoa assim super agitada por dentro Eu consigo passar tranquilidade para as pessoas né? Eu tenho esse, uhum. né, esse temperamento aí Estou estudando um pouco mais de visagismo Eu estou me conhecendo um pouco mais é... <risos> <risos> Que é muito bom E, e que eu consiga acalmar uma noiva Se ela estiver ansiosa Às vezes uhum. não é a noiva, mas é a mãe Que ela está apavorada então, eu chamo ela, vem aqui, pode ficar tranquila. Hoje é o dia especial da sua filha, nós vamos cuidar de tudo. Já trouxe aqui minha amiga, aqui, super divertida, para você ter um dia especial. Então, assim, elas vão se acalmando, vão se sentindo em casa, né? Aqui no estúdio é, ou no hotel. A gente já serve uma comidinha. Se for preciso, a gente até serve uma bebidinha, entendeu? Ô, Su, a você sabe que... É é, você sabe que você falou uma coisa ali que eu achei bem importante e eu vou, vou dar a minha opinião, Essa tá? Minha. Eu, vou, eu vou dar a minha opinião com relação a isso. Você falou que você não acreditava muito no teu potencial e, e as próprias clientes que começavam a te falar... Não que você deixasse isso De transparecer. Com certeza você não deixava. Mas é muito bom a gente ser assim, sabe? Porque a gente... Uhum precisa ter consciência... Oi, Bia, tudo bem? A, <risos> a gente precisa tira, ter... A gente. É, a gente tem que ter consciência de que a gente sempre é um aprendiz, por mais que você domine aquele assunto. Perfeito. Por quê? Porque aí você não corre o risco de, de ser soberba, né? E, e a, a pessoa, a pessoa quando ela começa a, a ter isso, a ser soberba, é muito perigoso. Sim. É muito perigoso. Você, você consegue acabar com a sua carreira se, vo, assim. se o teu ego for muito lá em cima. Sim. Porque você as pessoas percebem. É. Exatamente. O que, o que você precisa ter, e eu sempre falo para as meninas... Menina, tem algumas alunas, amigas, colegas aqui. Um <risos> beijo para vocês. Estou feliz que vocês estão aqui. É, é que a gente tem que ter autoridade. O público noiva... Não é um público difícil de trabalhar, de lidar. A situação não é. Tem pessoas que têm pavor, né? Eu, eu tenho a minha cabeleireira, ela fala não sei como você consegue atender noiva. Fico nervosa. Eu acho que se eu pegar no Babyliss, eu queimo a minha mão. Eu não consigo Nossa! passar um delineado nela. Porque ela, ela é preparada para fazer corte, química. E o momento da noiva realmente é, vem junto aquela ansiedade toda aquela pressão mesmo, que é o um grande dia, o dia tem que ser perfeito. sim Mas é interessante que do jeito que ela cria uma grande expectativa, eu acabo criando também. Eu quero que... parece que eu que estou casando. Eu quero que seja <risos> perfeito. <risos> então, assim, é, é gostoso isso, porque vem de encontro à necessidade da nossa cliente. E aí a gente começa a pensar não em atender, mas sim a encantar. Você trazer algo mais, trazer um encantamento para aquela pessoa. Ela nem esperar e você trazer algo mais. Uhum. É, tem, e... é verdade. Tem pessoas que, é, é, mais o é, é, é a Zuma. Zuma. Acho que é a Zuma. Zuma. Deixa eu ver se é a Zuma. Tem pessoas que é. É, que têm crenças limitantes. Isso mesmo. Então é, e a gente tem uma mania de sabotagem, a gente, eu tive que fazer coach para enxergar isso em mim Porque por mais que eu tinha essa autoridade, é, eu passava essa segurança é, Eu ainda não acreditava em mim Tanto é que eu, um dos grandes incentivos que eu faço para as meninas é falar nos stories, fazer live porque você vai começando a se conhecer e ver que você é capaz também. E que você Sim. pode agregar na vida de outras pessoas. Entendeu? Aham. O Sul, é, além das especializações né, que você fez, você começou a dar curso de maquiagem, né? Tanto de maquiagem quanto de penteado. Como que funciona? É, você, você viu esta necessidade? Ou você foi chamada a dar curso de, de maquiagem de penteado? Josi, foi engraçado, é né? Zuma, Zuma, né Zuma? Uhum. Obrigada aí por interagir <risos> com a gente, tá bom? É, então, o que, que aconteceu? Eu, desde o começo, eu só queria atender noivas. Eu, eu tinha isso como um objetivo, porque... No período que eu trabalhei na área comercial, eu viajei muito, sabe, Josi? Eu viajei por sete anos. Eu conheço o Paraná inteiro, assim, de tanto viajar. E eu queria parar, porque eu queria criar minha filha, eu queria... E eu via o quê? Todas as minhas colegas que davam cursos, surgia oportunidade delas viajarem, fazer workshops fora, fazer curso fora. E eu ficava com esse receio, sabe? Não, eu não... Não é isso que eu quero. Então, eu vivia fugindo. Essa é a verdade. Só que aí, o que, que aconteceu? Teve um período que estava, assim, uma crise aí, época da Dilma. Teve uma, a primeira crise, depois outra crise. E a gente não podia ficar só num segmento. E aí, eu, eu divulguei. Eu falei, eu vou, vou dar curso, vamos ver. Aí, surgiram algumas meninas interessadas, porque viam que eu tinha experiência com a técnica da maquiagem e o mais importante que eu falo para elas, realmente meninas, esse é o mais importante, o atendimento na prática. Porque como eu estava falando no começo, a minha grande dificuldade no começo, Josi, foi que eu conseguia profissionais dando o curso de é, maquiagem, penteado para noivas, mas eles não falavam nada sobre noivas, de atendimento de noivas. Falar superficial, porque eles só davam curso, eles não atendiam noivas. O único curso que eu fiz, que eu tenho que tirar o chapéu, que realmente falou de noiva pra mim, que, sabe, que aí abriu minha mente, foi a Olga Pelanda. Eu fiz o curso com ela, ela falou realmente... E você pode ver que a Olga, ela dá cursos, mas ela atende também. Então ela, ela é tem muita experiência com noivas Então uhum. aí, aí eu fiquei exigente, sabe? <risos> Na hora de fazer curso eu, Hoje eu só faço curso quem atende noiva Se falar que é top, mas não atende noiva Porque só dá curso, não tem tempo de atender noiva Eu não faço Porque uhum. eu preciso fazer com quem atende noiva Fiz com o Júnior Mendes Que me ensinou muita coisa é, ele, ele faz as noivas lá naquele programa do SBT né? Eu esqueci o nome é, Fábrica de, de Casamento, acho que é isso É ele que faz E ele tem um salão ele, em São Paulo Ele faz noivas Então aí sim, aí eu falo Não, gente, é, esse é o profissional que eu vou escolher Para me especializar em noivas E o uhum. curso surgiu através disso Eu comecei porque eu, eu precisava não só atender noivas, mas dar curso. E eu gostei. Gosto de falar, né? É gostoso dar curso, né? É <risos> Eu adoro. Eu gosto. Eu também. até estendo. Eu acabo fazendo além do que eu, eu passo lá. Do no, que você. No, no, na programação. Porque eu quero muito que a aluna absorva muita coisa. Aprenda muita coisa que eu não tive a oportunidade de fazer várias vezes. É, que dá cara, né? Então, meio que cortando o caminho aí pra ela. Uhum. Então, assim, Su, nos teus cursos, um dos diferenciais, né? No caso do curso de noivas, é, é a parte dos bastidores, né? A parte de você cuidar da noiva, de você entender o momento que a noiva tá passando. Então, esse é um dos diferenciais que você também repassa para os teus alunos. Além desse, o que mais que uhum. tem de, de diferencial nos cursos que você dá? Tá. Os cursos que eu dou hoje não é focado é, em noivas. Esse curso, uhum. eu estou criando ele. Ele vai, ah. É até uma novidade, mas vai, ele vai entrar como um dos módulos no meu curso online, que é o projeto agora que eu vou fazer, que entra o de noivas, tá? O curso que, que eu faço, que é um diferencial, a gente trabalha muito é, a mídia social, né? É, uhum. O Instagram, o WhatsApp, é, o perfil. Então, a gente faz muito, não só a parte de técnica, mas também trabalho isso. E também, no, durante as aulas, nós falamos muito sobre os atendimentos, aí no modo geral, né? Como você fazer parceria, por exemplo, você atende formandas. Su, não quero agora fazer noiva, eu sei que ainda não estou pronta, eu faço só maquiagem, preciso achar uma parceira de penteado. Então vamos lá, vamos começar então atendendo as convidadas, as madrinhas, as formandas. Então eu vou mostrar para você o caminho para isso, que é o quê? é você ter o contato de lojas de vestido, você ir lá, oferecer para um final de semana, é, você ir lá fazer uma, uma maquiagem clean, enrolar umas pontas de cabelo, para a cliente chegar e provar o vestido, ela já gostar que você entendeu. É aquele contato de pessoa, né? com a pessoa. Então, todas essas informações, é, indicações de fornecedores, é, de produtos, ela tem nesse meu curso. Olha só que legal, que bacana, é. hein? E, e aí... É... Então, no, no seu curso, você ensina muito além da maquiagem. Você ensina, é, mostra o caminho mesmo de comprar produto, de que tipo de parceria que ela pode fazer, é, dependendo dos profissionais... Você indica também profissionais para ela ir atrás. E, e deixa eu te perguntar, esse, esse teu curso, ele, ele é online, mas ele é focado aqui na nossa região? Ou, ou qualquer pessoa do Brasil pode fazer o curso? Olha, Josi, o online ele não saiu ainda. O que saiu por conta da pandemia, a gente conseguiu um tempo maior, foi o auto maquiagem Eu... Eu fiz o curso de auto maquiagem online porque eu pensei assim, tudo que eu achar que não ficar bom, na hora de eu fazer o profissional, eu vou fazer mais assertivo. E foi a melhor uhum. coisa que eu fiz, porque hoje eu consigo visualizar assim, de que forma que ficou mais fácil esse vídeo é longo, é fazendo pele e olho ou dividido. Então eu descobri que o dividido é melhor para a Luna. Então uhum. são coisas assim que vai facilitar muito. É, faz um vídeo apenas mostrando como se aplica um cílios postis. Faz um vídeo separado, é, falando de pincéis, falando de base, que é a dúvida maior das das meninas que não são maquiadoras, que querem um curso de automaquiagem. Então, nesse meu curso, tem tudo isso, e eu estou muito feliz com ele, sabe? Porque ele, uhum. ele é quase um curso profissional, eu levei a sério mesmo, sabe? <risos> que quis, bom! Assim, deixar as meninas feras na maquiagem. Então, eu tomei todo esse cuidado de mostrar produto, produtos acessíveis, sempre divulgue isso para as minhas meninas. O meu curso diferencial é que eu uso produtos acessíveis, né? Porque não adianta. Ela compra um curso que está um preço sensacional e aí chega lá, meu, eu não posso nem comprar aquela base da Dior que ela está usando, né? Então, não faz sentido, né? Então, eu, Tem que ser eu de também... acordo com o público, né? De acordo com o público. Ela ainda está aprendendo. Quando ela, quando ela aprender, ela mesmo vai comprar um produto melhor, sabe, Jô? sim. Então esse é o cuidado Agora, esse curso que eu estou preparando Para os profissionais Aí são produtos profissionais é, Para a noiva já são pro, aqueles produtos à prova d'água Então tudo que ela, por exemplo Vai ficar gastando dinheiro errado Comprando produto errado Se ela adquirir o meu curso opa, Ela já vai para o produto certo A quantidade certa uhum. e O investimento certo e, e, e é muito engraçado, né? Você, você pode me confirmar essa informação? Mas uma das coisas que mais acontece com as maquiadoras iniciantes é comprar produto errado, né? Muito. Eu comprei muito <risos> Ai, dá uma dor, errada. né? Dá uma e, dorzinha. E, de... Nós somos terríveis porque as pessoas falam: não comprem, não comprem. A gente vai lá e compra. Eu comprei um kit inteiro de uma linha Não vou falar o nome da linha E eu queria vender Eu achava que eu ia fazer maquiagem e vender Gente, não vendi nada Ninguém queria saber daquelas maquiagens Eu mesma, passou um tempo A maquiagem começou a ter um cheiro estranho Não sei se eu já comprei meio vencido Não sei o que foi Eu perdi, perdi dinheiro assim no começo Como se eu assim, rasgando Acontece É, <risos> Acontecem. é e, acontece E você, é, você e, e nessa hora, quem está começando é, Faça um curso Presencial É isso que eu falo Online é bacana? É, porque você tem Muitas dicas Você vai fazer a tua aula Em qualquer momento Que você tem disponibilidade Você pode pegar uma modelo Ligar lá o teu curso, ir fazendo, pegando dicas. Você pode anotar. Então, se preparar antes da sua modelo chegar, ele é maravilhoso. Mas uhum. assim, nada nada substitui. Por outra coisa também que eu ia falar. Workshop é ótimo. Mas assim, você não tá reproduzindo ali com a profissional. A profissional, quando ela vê que você errou no esfumado, ela vai te corrigir sabe? Você colocou os um cílios errados, ela vai tirar e vai fazer você colocar novamente. Uhum. E é aí que você realmente vai aprender. Porque você ficar assistindo o vídeo e reproduzir, você vai falar, mas por que que não ficou aquele tom? Porque você tinha que estar tá com uma pessoa para ela explicar por que não tá ficando com aquele tom. Sim, e é, isso acontece muito com quem tá iniciando, né? Agora, com, com quem já é maquiador, quem já é hum. maquiadora, o, o online é, é ótimo, porque a pessoa já tem esse know-how, né? Ela, esse vai know a, ela vai aprender a técnica, mas a, o formato de aplicação, a, a mistura das cores, né? A, a cor que fica você misturando tons, a pessoa já sabe. E é, é mais para as iniciantes mesmo. Mas é ótimo fazer, Exato. é ótimo fazer. É ótimo. Porque tem... porque aprende, né? Você, é, você vai que... aprendendo e, e pode rever, pode refazer. E a maquiagem é aquilo, né, Su? Você fica melhor a cada dia. Porque é treino. Você é, você é uma artista que você tá fazendo uma pintura no rosto de alguém. Então, quanto Sim. mais você pinta... E o rosto, ele é diferente, né? Não é que nem uma tela. Uma uhum. tela única que você vai fazer sempre a mesma coisa É sempre diferente É, treino. As, a, é as linhas, né, as curvas são diferentes E aí é treino Quanto mais você fizer, mais você vai evoluir É igual, o, famiger, é igual o famigerado é, Como que é? O, o delineado de gatinho uhum. Os primeiros é, é, delineados é muito... que você faz Não, São é horríveis <risos> Mas tem que deixar registrado, porque é legal você mostrar o teu início e o depois. Entendeu? Sim, isso fa... é, Agora, faz parte que do processo. O você falou é, é muito importante, o treino. Sempre falo para minhas alunas, olha, terminou a aula, você treina. Treina em você, treina no braço, entendeu? Hoje as meninas fazem cada maquiagem linda no braço, treina no braço. Tá coloca, coloca no carregador. Ai, meu Deus, eu vou. É, já tá aqui. Vamos lá. Então, Josi, o treino é essencial, sabe? O treino: você, você faz a sua mãe, né já faz a sua colega, chama uma amiga. Amiga, vem aqui, quero te maquiar, quero treinar. Eu fazia muito disso, sabe? Uhum. Então, isso é bem importante para você ir aprimorando. E o, o online, sim, ele é muito legal Ele te dá uma base, principalmente a parte teórica E, e até eu pensei em quando criar esse online Também trazer para o presencial Ele vai ter o um modo presencial, entendeu? Não só o online Ai, e que meninas, bacana! Roberta, olha a Roberta falando Eu maquiei o marido Gente, meu marido... Quem nunca? Entendeu? Quem nunca? Entendeu? Tem que ser assim. Ah. Eu acho que todas as maquiadoras que são casadas, os maridos já foram modelo. Eu, é, meu marido não deixa. Mas eu tenho a Bia, né? A Bia eu faço até um challenge com ela. Que bonitinha. <risos> Ô, Sul, e você dá curso só para iniciantes ou você dá também para as profissionais? Aquelas profissionais que, que querem entender um pouco melhor sobre técnicas, que querem aprender mais tipos de delineados. Você dá também curso uhum. para essas profissionais? Olha, José aqui eu divulgo o curso. Quem quiser fazer, nós vamos fazer. É, uhum. Esse ano eu comecei a fazer um pouco mais de aperfeiçoamento. No início era mais iniciante, porque quem já está na área... Às vezes fala, olha a gente como uma colega de trabalho Fala, ah, eu faço também, eu faço esse trabalho Então, elas mesmas acabam querendo fazer Com quem é, já é referência no Brasil Tem não sei quantos mil seguidores Então, que já faz uma maquiagem super colorida, super elaborada A minha proposta uhum. de curso é o curso para quem quer atender É atendimento então, são maquiagens mais comerciais, são mais suaves. É, então, se você for olhar, por exemplo, o meu Instagram, eu não tenho aquele cut recortado, é, colorido, usando quatro, cinco cores, porque não é o perfil da minha aluna. A minha aluna, a, a, a minha aluna ela quer aprender a trabalhar como atender, a entendeu? É, e não dar curso. Não, não é esse meu público Então por isso que eu consigo é, Chamar mais atenção de uma iniciante Que ela quer aprender ah, Como que você chegou, onde você chegou é, Como que você hoje atende noivas Você dá cursos, você faz outras coisas é, uhum. E aí ela tem esse interesse por conta desse meu perfil né? uhum. Mas assim... Isso não impede de mais pra frente Eu começar é, Elaborar essas maquiagens Mais wall para chamar esse outro público Sim. A questão é que assim Josi, até eu, eu faço Mentoria, já falei isso pra minha mentora Eu não quero Colocar no meu perfil Maquiagens muito extravagantes Porque eu acabo Me prejudicando com as noivas Elas começam a se assustar Elas acham que é, ai, eu gostei de algumas coisas, mas eu vi umas maquiagens extravagantes e não é isso que eu quero Porque a noiva, ela quer um, algo mais clássico Ela quer uma pele é, mais natural Então é, é, é muito pela questão do público mesmo Que eu escolhi Sim. E, e assim, as minhas alunas, eu adoro Eu adoro a, a aluna que me procura Que são pessoas que querem crescer e o que é bacana também, Josi, eu percebo nelas, a gente não tem só aquela aula e acabou, tchau, vai lá e se vira. Não, a gente continua como uma mentoria. Elas me perguntam, elas, elas me marcam, elas me falam, eu fiz isso, o que, que você acha? É, a gente continua com os contatos, sabe? Às vezes eu uhum. até falo, manda foto pra mim, manda... Manda você faz aí, que eu preparo um vídeo para você. Eu faço isso com as minhas alunas. Mas esse é ótimo. Canal no Telegram, tirei todas elas. Meninas, vão sair do WhatsApp, vamos lá no Telegram. Que lá eu vou mandar vídeos para vocês, a gente vai fazer trocas. Enfim, então, é, é como uma consultoria. Eu falo que eu não paro nunca. Eu, eu uhum. sempre quero ajudar, eu quero ver ela crescer. Quando ela começar a andar com as próprias pernas, ela vai olhar para mim e falar, ó, beijinho, Su, tô de boa aqui, ó. Vamos lá. É e é o curso da vida, né? É natural. É. O... É. é natural. É Você sabe que, é, com relação às maquiagens artísticas, né, do, do, da sombra bem cortada e tal, eu acho lindo. Realmente hum. é maravilhoso. Nossa. Você sabe... É, como você me conhece um pouquinho, você sabe qual é o tipo de maquiagem que eu gosto, que é maquiagem de cinema, que é de corte, de machucado. Então, esse era o tipo de maquiagem que eu fazia, que eu gostava de Legal. fazer. Mas assim, eu fazia em mim pra treinar, né? Eu tenho uma maquiagem que... eu até tenho vídeo guardado, que eu fiz um corte no meu braço, assim, ó. Tudo isso aqui, ó. Eu fiz o braço para fora, com o osso Mostra aparecendo gente tudo. Gente, ficamos curiosos. Né, eu vou mostrar. Eu vou Mantém, colocar no meu. Eu vou colocar no, no meu Stories. E, e daí assim, ó. E o que, que acontece com esses tipos específicos de maquiagem? Não tem mercado. Se você quer fazer, por exemplo, uma maquiagem de, de terror ou de caracterização de cinema você vai ter que ir para as cidades que, que produzem cinema. Ou é São Paulo, Rio de Janeiro, e olhe lá ainda, né? Uhum. E, e é muito fechado, ou fora do Brasil. E aí, se você quer fazer maquiagem, dessas maquiagens que, que tem lá o, o, o a sombra cortada, que aqui é completamente brilhosa, o nariz também é super brilhoso, é lindo, né? Toda colorida, com vários tipos de delineado qual que é o mercado? É só o mercado de editorial. Onde é que está esse mercado de editorial? Aqui no Paraná, por exemplo, quase não tem. Então, uhum. é lindo, mas não é comercial. E, e aí, eu, eu, eu, eu não acho que é muito válido a pessoa que está iniciando, ou a pessoa que está ali é, é, buscando o seu lugar no, no, na sombra, né? É, é, buscando o seu lugar dentro da profissão gastar dinheiro com esse tipo de coisa, a não hum. ser que ela seja já autodidata, né? Porque tem pessoas que são. Eu Sim. nunca fiz curso de, de maquiagem de caracterização, nunca. E eu vou é postar o vídeo lá para vocês verem. Eu vou postar tá, o vídeo para ver. vocês verem. Que parece parece é parece parece um trabalho de profissional de cinema. Porque eu gosto muito, sempre gostei. E aí tem as pessoas que são assim, que são autodidatas e, e daí conseguem fazer. Aí tudo bem, mas você uhum. investir uma grana alta né, na, nesse tipo de maquiagem, uhum. eu acho que não é muito válido para quem está iniciando ou para quem ainda não construiu a sua carreira. Depois, é. depois pode ir lá, vai lá e faz. Já tá com a sua carreira é. consolidada. né? Aí você pode é. investir naquilo que você quiser. Mas tem que priorizar, né? Tem que priorizar um pouquinho, assim, é, é, priorizar o que vende, o que é comercial. para você poder uhum. construir a tua carreira. Até porque a gente não vive só de foto bonita no, no Instagram. Sim. Né? Não vive. Não. Você precisa. Todo mundo tem que pagar contas. Todo é. mundo precisa pagar contas. Então, a, as pessoas precisam ter um pouco mais de prioridade. E como eu trabalho muito com empreendedorismo eu sei que não tem prioridade as pessoas não priorizam as não, coisas que você precisam fala que não que não acaba não dando foco devido foco é né? exato elas por exemplo Joga. elas se encantam com uma coisa fazem o curso daquilo lá só que o hum. básico a base ela não fez o curso ou ela esqueceu um pouquinho da base ela vai já lá para o topo ah. só que aí ela não consegue se estabilizar naquele topo porque ela não tem a base, sabe? Isso acontece muito. Eu, eu, eu recebo muitas mensagens assim, sabe? E aí eu percebo, por isso que eu fiz esse comentário com relação a esse tipo de maquiagem, que é maravilhosa. É linda, maravilhosa. É, eu, mas o exemplo, mercado é restrito. Isso, mas assim, às vezes, o que, que acontece? Você tem a, essa habilidade, e você trabalha com a arte da maquiagem. É muito legal, por exemplo, em períodos de Halloween... É, sim enfim nesse período você mostrar essa arte é, como agora estourou esses challenges as pessoas falaram no começo gente isso não traz nenhuma seguidora pelo contrário ah, isso é divertido claro que traz e traz sim esses dias eu fiz um meio sabe daquele jeito e nossa teve comentários lá que eu com a noiva maravilhosa, super linda, não teve o comentário. Entendeu? Então, assim, não teve a mesma repercussão. Então, as pessoas gostam disso. E é legal você ter um diferencial para mostrar a sua arte. Eu acho bacana. Sim. Mas isso que você falou, é, é, é assim, é a chave, sabe, Jô? Você tá dando várias é, chaves aqui pro pessoal. É, foco, é importantíssimo, tanto é que, por exemplo, noivas, eu eu arriscava e arrisco, né? Eu não fecho, eu não não marco nenhuma outra convidada ou formanda num sábado. Só fica livre para noivas. Uhum. Aí, um, quando chega assim um mês antes, se aquela data tá livre, aí eu começo a divulgar, é, faço os contatos, falo, Olha, se você precisar, eu tô livre. Mas eu deixo livre, porque imagine assim, é, uhum. eu, vou, eu vou preenchendo, né, de convidados. Aí, quando a noiva me procurar, eu não tenho a data. Então, é a questão do foco que você tem que começar a colocar no papel tudo que é importante para que você realmente consiga dar atenção para aquele foco que você faz, né? Sim. Então, são essas As... coisas, né? É, até porque, Su, se você não coloca foco, você vai querer abraçar o mundo e você não tem braço para o é, mundo inteiro. É, então, então né? não é, é necessário isso, você definir o que você quer. É, eu até fiquei preocupada no começo, gente, será que eu dou conta de dar cursos e fazer noivas? É só tomar cuidado, eu não preciso fechar várias alunas, eu tomo esse devido cuidado eu fecho, por exemplo, duas alunas no máximo no mês. Então, porque as minhas aulas são semanais. Eu faço, assim, quatro aulas, entendeu? Para que elas vão para casa, treinam, voltam. Puxa, Tsu, voltei cheia de dúvidas a semana passada. Vem cá que você vai aprender. Entendeu? Então, assim, é melhor do que ela vir um dia só ver o que eu fiz, reproduzir lá naquela pressão, porque a gente acaba ficando meio... É... Insegura perto da, da pessoa que está ministrando o curso Sim. E, aí, e aí não volta mais Então eu, eu já fiz nesse formato justamente para ajudar a profissional Aquelas dificuldades que eu tive no começo Eu já listei tudo e, falei, e fiz de uma forma que a minha aluna não vai ter essa, é, essa, esse problema então, por uhum. exemplo, se ela não quer investir tanto, ela faz duas aulas, depois ela complementa com mais duas e aí ela vai entrando no aperfeiçoamento, que é a pele negra, a oriental, a noiva e assim vai, a pele madura, então uhum. ela vai ter oportunidade de conhecer todo esse público. Legal. Sua, a gente tem mais 10 minutinhos. Ah, Olha só como passou rápido, né? Passou rápido. Passou muito rápido. <risos> muito rápido. É... Sabe o que eu queria que você contasse aqui para as pessoas? Uhum. Como que você está fazendo agora, nesse tá. momento de pandemia? Porque eu sei que você está super movimentando o seu Instagram. Hum. Eu sei que você fechou contratos... Você fechou <risos> contratos na pandemia Foi, graças e, a Deus, e... Deus é. Que bom, né? Amém, é. Jesus E, e aí Ele eu queria que você contasse salão. Foi, sim E aí eu queria que você contasse Para as meninas que estão em casa Qual é o segredo? O que, que você está fazendo? Ah. Eh, ah, quais amor. são as, as estratégias? Porque eu tenho certeza que você fez uma estratégia Daí eu queria Isso. que você contasse Então pode ficar à vontade aí. É Bom, primeiro assim, é, eu tive aquela primeira semana de desespero, como todo mundo é, eu, eu fiquei só na cama, preocupada, as contas iam vir, casamento não ia acontecer Cheguei a pensar também que ia ser dois meses, não foram dois meses Nós estamos aí cinco meses sem eventos, não está liberado para casamentos acima de 50 pessoas Tudo restrito, com horário, três horas... Pra, se, se tiver casamento é três horas de evento Então as noivas não querem isso Com máscara, não sei o quê. Então assim, isso tudo me deixou desesperada Como qualquer outra pessoa Só que daí um dia eu levantei e falei assim Escuta, você tem a escolha Lembra que todo mundo que é, ensina isso pra gente tem que fazer uma escolha Ou você escolhe avançar ou ficar parada reclamando E eu escolhi avançar quando eu escolhi avançar, primeira coisa que eu fiz, mudar, mudar algumas, é, algumas postagens minhas. Comecei uhum. a mostrar mais é, vídeos, eu falando, eu me maquiando. Depois eu fiz o meu curso de automaquiagem online, foi um desafio, enfim, foi, foi muito difícil. Mas eu fiz, é, chamei as minhas colegas maquiadoras, gente. Vamos criar esse grupo no Telegram, vamos se ajudar. Tudo que eu ver de interessante, eu vou passando lá, vocês vão fazendo. Vou fazer uns desafios, vocês vão, é, vão, vão fazendo também, porque eu quero... Eu sabendo que elas estavam gostando e, e aprendendo e, e fazendo os desafios, eu senti assim, que eu estava motivando elas também. E uhum. eu conseguia sair do lugar, sabe, Josi? Eu conseguia... Mesmo sabendo que as contas estavam vindo, eu conseguia me movimentar. E com isso, olha só que interessante. Primeiro, gente, eu acho que nada acontece se não for da vontade de Deus. Mas quando eu comecei a me movimentar, os outros profissionais, cerimonialistas, fotógrafos, né, começaram a perceber e queriam ter aquela energia também. Aí, um, Su, vamos fazer um editorial? Su, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer um sorteio? Vamos... Nananã? E nós começamos a fazer, mas tudo dentro da internet. Então, assim, uhum. nós fizemos editorial, ficou maravilhoso, casal, incrível, num lugar incrível, os profissionais maravilhosos, foi uma repercussão super bacana, noivas foram com, é, se motivando também, porque isso é importante, eu fiz lives e, e continuo fazendo, para trazer a noiva para o mundo do casamento Porque elas, sabe Elas estão assim, desmotivadas Ai, ah, tem que mudar, tô preocupada E não faz mais nada Só que elas uhum. não podem parar Porque tem é, Tem coisas que elas precisam providenciar Cinco, seis meses antes Entendeu? Então nós começamos a movimentar E isso que eu falo, meninas Vocês querem sair do lugar Querem avançar é, é, Se movimenta reposta tudo que vocês já postaram na vida de vocês, arquivos antigos e reposta tudo, faz os bastidores, se você for ver lá no meu, no meus stories, hoje no editorial, mostrei tudo os bastidores, a gente dançando, ai que vergonha, gente, mas tudo bem, faz parte. É que é a coisa espontânea, as meninas gostam, elas se identificam E não pode ter Sim. vergonha ou ficar se escondendo Ai, porque eu manter a fina, porque eu, eu sou maquiadora de noiva Para com isso, pelo amor de Deus As que mais me seguem, que comentam, que me chamam no direct Ri comigo, é, dão print, que pega as indicações, são as minhas noivas Então não tem nada demais <risos> Sabe, elas são maravilhosas e, e elas gostam desse alto astral. Então uhum. não existe isso. A gente se esconder porque ai não é fino. Sabe o que, que não é fino? Ficar brigando de política na, na rede social, entendeu? Isso é feio, gente. Uhum. Entendeu? Porque tem uns é que pensam de um jeito e outros do outro jeito. A gente não tem que ficar com essa, né, essas questões aí. Ai, porque eu sou especialista em política. Por favor, né, gente? Então, assim... <risos> é, é você trazer é, informações para seu, o seu público. Ai, eu tenho vergonha, eu não tenho o que falar. Você sempre tem que falar. O produtinho que você usa, que você aprendeu para limpar a tua pele, para hidratar no inverno. Então, você sempre tem algo... E quando. O que, que é bacana? Você solta um vídeo desse, a pessoa começa a te perguntar outras coisas, você já anota. Ó, ela tá Sim. perguntando do meu batom, então eu vou falar só sobre batom, como aplicar já batom. Já vira a conteúdo, cor do batom. né? Já vira conteúdo. É isso aí. Uhum. Isso aí e... Bem, é, eu faço isso também. O Sul, e você conseguiu movimentar. Só o, o, os, as maquiadoras ou você conseguiu movimentar com essa tua brincadeira Os fornecedores também, por exemplo Fotógrafos, Fornecedor. espaços de, de eventos, restaurantes, Sim. cerimonialistas Você conseguiu Todo movimentar mundo. essa galera toda? Olha, quem, quem tá afim é só vir falar que eu já falo Vamos fazer, gente Vamos Entra, tem é, até no meu Telegram tem profissionais que não é maquiadora. estão lá, porque como serve para outros outras áreas, pega a mesma dinâmica e o mesmo conteúdo, porque eu ensino assim, é, não ensino, né? Vamos dizer, eu brinco ali, né? Pessoal, olha, eu vi a Camila Nereu ensinando como deixar os stories mais criativo. Aí o pessoal recebe isso, ele vai lá, copia, gente, faz, marca ela, claro, né? Porque ela está ensinando e, e já leva para o teu público. Sim. E, e, e assim, a gente faz brincadeiras, né? enfim, e, e lá, ali você começa a sentir aquela energia boa né? de saída da televisão, de ficar vendo tantas coisas ruins. Eu não aguento. Então, por isso que eu imaginei porque outras pessoas uhum. não queriam aguentar. É, é que é assim, ó, né, Su? Aquela frase, que é uma das frases mais velhas do mundo, é a grande verdade. A união faz a força. Uhum. Simples assim. Quando a é. gente entende que a união faz a força e a discórdia só afasta, a gente consegue resolver metade da nossa vida. <risos> Verdade. né a gente resolve, a gente resolve metade de tudo quando você eu, eu costumo dizer a gente tem três minutinhos só mas eu costumo ah. dizer assim ó é, é a minha frase favorita se você pode fazer alguma coisa para contribuir você tem obrigação de fazer se você pode sim. fazer algo para ajudar o teu próximo você tem obrigação sim de fazer esse algo sim. porque é. porque assim ó, o, o mundo é responsabilidade nossa né e a gente, viver, a gente viver num mundo harmonioso, num mundo melhor, num mundo com mais verde, com, com é, menos pobreza, é obrigação nossa. Porque a gente tá hum. aqui, a gente, é, foi dado para nós, né? E a gente tem que cuidar. Por isso que eu acho que se você pode fazer, você tem a obrigação de fazer. Exatamente. Eu sou dessa opinião. É. Josi, eu venho de uma outra área. Então, assim, por que, que eu vou falar só de maquiagem? Se eu sei que as pessoas têm necessidade, outras necessidades. Por exemplo, Sim. eu até até um post lá no meu feed que, assim, é, seja uma mulher que incentiva outras mulheres, que ajuda outras mulheres. Sim. Né? Porque, e não precisa ser outras maquiadoras. Pode ser a fisioterapeuta, a, a, a que agora não está podendo dar aula de... de... Vai... vai.